Criatura camuflada durante acampamento, algo puxa a mulher dentro de um armário fenômeno inexplicável em um edifício. Boneco ganha vida e se arrasta sobre uma cama. Híbrido mitológico é filmado em floresta europeia. Objetos se movem em quarto e põe meninos para correr. Cães farejadores encontram um ser de outro planeta no meio do mato e muito mais. Mas antes já vai deixando o seu like e o seu valeu para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No vídeo que se segue, vemos um evento inexplicável em um prédio do Japão. Várias luzes de vários andares começaram a oscilar simultaneamente de forma sincronizada. Há relatos de que no local estava ocorrendo trabalho espiritual e foi aí que tudo começou. É como se um poltergeist estivesse causando interferência nos componentes elétricos do edifício. Note que, em uma das janelas, um ser surge discretamente. Seria isso uma falha ocorrida por mera coincidência ou de fato um fenômeno paranormal inexplicável? Deixe a sua opinião nos comentários. Uma mãe havia acabado de chegar em sua casa na Flórida, até aí tudo normal, eles só não sabiam que estavam sendo seguidos por um homem. Por questões de segundos ele chegou depois que a porta já havia sido trancada. Caso contrário, ele teria conseguido entrar ou até mesmo pegar o pequenino que foi o último a entrar no recinto. Que sirva de lição, sempre esteja atento quando estiver andando pelas ruas. Imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que uma mulher estava dormindo e um boneco se arrasta sobre a cama em sua direção. O boneco que ela pôs o nome de Johnny sempre amanhecia fora do lugar aonde estava quando ela foi dormir. Por este motivo, ela instalou câmeras pelo quarto a fim de compreender a situação you <laughs> Ao que tudo indica, o boneco Johnny está tomado por um poder espiritual que veio para tirar a sua paz e acabar com suas noites de sono. Um trio de amigos estavam dormindo em um quartinho após uma noite de curtição e troca-troca. Tudo estava indo bem até fenômenos inexplicáveis começarem a se suceder pelo ambiente. Bom, um objeto caiu no chão, mas nada além do normal, quando o segundo objeto caiu eles acharam que foi coincidência, mas quando a gaveta abriu eles começaram a ficar em estado de alerta e a partir daí a situação começou a sair do controle, neste caso não tiveram outra opção a não ser deixar o local. Essas imagens foram registradas na Finlândia no ano de 2017. Um jovem havia ido à floresta em busca de lenhas para manter sua lareira aquecida quando viu essa estranha criatura escondida atrás de uma árvore. Ele conseguiu essas imagens antes da criatura desaparecer sem deixar rastros. O híbrido parece metade homem metade bode, um ser da mitologia nórdica. Após a queda de um suposto meteoro, um homem foi até a floresta em busca dos detritos. Foi quando seus cães ficaram muito agitados com algo que estava se movendo entre os arbustos. Ou então que uma criatura foi encontrada no mato. Um ser com aspectos humanoides incomuns semelhante a de seres de outros planetas. Seria isso, um ET? É? Aquele momento em que o cachorro vê algo que você não vê, mas a câmera acaba filmando tudo. Despertou com um barulho forte vindo do porão. Assim que ele se aproximou da porta, ele viu uma mão batendo no vidro dela. Mas quando ele abriu a porta, viu que não havia nada do outro lado. Então, o que estava batendo nela? O casal estava realizando o experimento de invocação de espíritos. A ideia foi trancar a mulher dentro de um armário, aonde se ouve gemidos e barulhos estranhos todas as noites, a fim de que ela pudesse invocar e tentar obter respostas do espírito que porventura estivesse habitando ali dentro. E lá foi ela. Como é que você devo tirar? Aspeta, aspeta, aspeta, aspeta, aspeta. Con fosforo aceso, ela começou o trabalho. Quando finisce il fiammifero, la devo ripetere. Não, não, não. Basta che ne accendi subito un um altro. Oh. A posizione é ottimale. quindi bello dritto. Era già dritto prima. Sei qui? Mi sono spaventata tanto. Mi ha soffiato nell'orecchio, Paolo. Cosa? Cosa? Ah! Tudo estava indo conforme o planejado até que ela foi pega por alguma coisa. A desapareceu dentro do armário e nunca mais foi encontrada. Os acampamentos de trilha são conhecidos por capturar animais raros e misteriosos, mas dessa vez no Canadá, uma câmera de captação de movimento registrou uma figura isólita montada sobre uma árvore em uma única fotografia. Um ser com aspectos humanos camuflado, um ser com aspectos humanos camuflado em posição de escalada selvagem. É uma imagem impressionante que desafia todas as explicações lógicas. O que vem à nossa mente é que seria algum tipo de mutante híbrido que por ali estava de passagem ou até mesmo um ser evoluído de outro planeta a nível espiritual, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários acerca de tais imagens. Bom, isso é tudo e a gente Fico por aqui, se você gostou já deixe seu like e o seu valeu para nos ajudar a continuar com este incrível trabalho. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.